Oi, eu sou o Michael Barney e hoje eu vou estar mostrando o um projeto que teve início em 2015 aqui no IFPE, que é o projeto para o desenvolvimento de um óculos sensorial para deficientes visuais, batizado de Synesthesia Vision, devido a ser uma sensação sinestésica da distância e da visão. A equipe é composta por três alunos de eletrônica, eu, Michael Barney, Jonathan Kilner e Saulo Alexandre, e foi orientado pelos professores Gilmar Gonçalves de Brito, Aydarujo Ferreira, Yonar Ramé e Meuse Nogueira. Esse projeto, que teve início em 2015 e agora se encontra no seu segundo protótipo, tem como objetivo a visualização de distâncias e de objetos através do som 3D. Isso se deve a um sensor ultrassônico que envia é, ondas sonoras e é possível calcular a distância do sensor para um objeto através do tempo que demora para essa onda sonora bater nele e voltar. Nós mandamos essa informação para uma central, para um controlador, que envia elas para um celular. O celular faz esse processamento e converte aquelas distâncias dos sensores para uma informação 3D. Assim, com cinco sensores, o deficiente visual pode perceber a variação de e de obstáculos através de um som gerado que através de frequências e de volume consegue detectar ele de maneira tridimensional. Meu nome é Carlos, eu trabalho aqui no IFPE, sou revisor do texto braille, sou cego desde a minha adolescência e esse projeto ele me deixou bastante entusiasmado porque uma das coisas que nós temos muita dificuldade no nosso dia a dia com a nossa locomoção é a questão dos obstáculos aéreos né? porque a bengala ela identifica é, até certo ponto com, com boa é, eficiência os obstáculos ao nível do chão né? no entanto os, os obstáculos aéreos muitas vezes eles passam desapercebidos e isso pode causar alguns Incidentes ou mesmo um acidentes, né? Estou tendo uma grande satisfação em colaborar com a evolução do projeto que eu acredito que futuramente pode beneficiar várias pessoas cegas.